Para mãos à obra deste programa, resolvi fazer uma mesa. Boa. Como sabem, eu vou fazer a casa de jantar na zona da antiga varanda e tenho muito pouco espaço, uhum. por isso não posso ser uma mesa convencional. Tenho que ter uma mesa mais estreita, no máximo com 90 centímetros de largura. Então o que é que eu fiz? Fui ao com Merle, e trouxe essas tábuas de MDF de 19 mm Acho que isto vai-me dar aqui uma consistência bastante boa. Sim. Ainda assim, esta espessura não era suficiente para mim, por isso resolvi trazer duas. Assim consigo o dobro da espessura e uma mesa bastante mais robusta. Entretanto, para os pés, resolvi usar os pés que nós tanto gostamos é da casa. Eu próprio já os usei, que são estes pés da Rua que são bastante sólidos e robustos. É verdade. Mas pronto, para dificultar um bocado e para ser diferente até dos outros programas, vou pintá-los com spray. À cor da nossa casa. Branquinhos. Ou aquele branco cortado. Sim. Dois pés destes, presos por baixo, às duas placas de MDF com 19mm. Mas ainda há outra questão. O espaço é pequeno, como te disse. E por isso eu não quero ter cantos. Ok. Vais-me ovalizar a mesa. Oh, ótimo. <risos> por isso, vamos arranjar aqui isto. Eu vou deixar contigo. Tu és muito mais experiente nisto que eu. E tentar bolear esta mesa toda. Pronto, então vamos primeiro à primeira parte, que uhum. é unir os tampos. Ok. Para tal, vou usar cola branca, uhum. parafusos. Ok. Uma parafusadora com broca e uma com ponteira para parafusar. Vamos a isso? Vamos a isto. Vamos à obra O primeiro passo para unir dois tampos é termos a certeza que eles estão limpos de pó para que a colagem ou a prensagem dos mesmos seja na perfeição. Depois usamos a cola branca que nos vai fazer o quê? Vai reforçar toda esta colagem e quando a parafusarmos garantimos que eles ficam sólidos e uma peça única. Vamos reforçá-los nos cantos com cola, Porquê? porque nos cantos é onde a madeira tem mais tendência a dobrar e a fazer força, portanto reforçamos a cola e depois enchemos no meio também, colocamos o outro tampo e a parafusamos. Ricardo, isto parece uma brincadeira, mas é importantíssimo abanares bem as embalagens, ok? Para misturares bem a tinta e não, não acaba no estante, não é? Se não acaba mais rapidamente não, que não se acaba no gás ou não? não. Sim, é. também. Pois. E atenção, dar sempre uma medida razoável. Nunca encostar muito a lata de spray à peça, ok? Porque vai sair muita tinta e vai, vai sujar, não é? Uh -huh. Portanto, okay. sempre a uma distância de 20, vinte e centímetros e com movimentos largos, ok? Ok. E enquanto o Ricardo fica a pintar, nós vamos para este lado porque eu vou já aproveitar para fazer as duas partes ovais da mesa. Para tal, o que é que eu fiz? Primeiro tive que encontrar o centro da mesma. Ou seja, como esta mesa tem de largura 90 centímetros, eu sei que o meu centro é 45 e cinco. Marco 45 nesta posição e a seguir marco outros 45. Ou seja, eu tenho o meu ponto central para que este círculo fique perfeito. Depois de ter o meu ponto do meio achado e colocado lá ou um parafuso ou um preguinho que vocês tiverem, pego num fio, uh, num cabo de aço, numa corda e neste caso eu até escolhi um, um fio elétrico, que também é muito prático. Pego no lápis encontro o meu ponto final e tranco com o cabo e a partir daqui é só marcar é fundamental. Vocês podem aplicar a lixa com uma lixadora vibratória ou trem treme como nós conhecemos ou então à mão com um taquezinho de madeira, principalmente aqui nas zonas onde tivemos a cortar, para quê? Para que fique uma, uma zona suave e, e perfeita. Em cima é para despolir e para deixar impecável para depois fazermos o acabamento. Quanto ao acabamento já sabem, portanto primário e tinta de acabamento. Agora vou continuar a lixar.